Oi gente, tudo bem? <risos> fazia tempo que eu não aparecia aqui, né, pra poder conversar com vocês. Então, é porque eu tenho algumas mudanças que eu tô fazendo, na, tanto no meu Instagram, quanto aqui, né, no meu canal do YouTube. E por isso eu tava um pouco sumida, porque até então eu tava falando sobre empreendedorismo. E agora eu tô mudando um pouco mais o foco pra Instagram e rede social. Ou seja, pra sua identidade na rede social. Por que que eu decidi mudar esse foco? Porque eu acredito que a rede social, ela é muito importante, porque ela é online, né? E com essa mudança toda que a gente teve aí na, nesse período que a gente ainda tá passando de pandemia, a gente precisa saber lidar com o online. Por isso que eu tô aqui, porque eu quero começar a falar pra vocês muito mais sobre esse assunto, né? E hoje eu vou trazer pelo menos seis dicas de como você pode fazer uma bio bem interessante aí para o seu, seu Instagram, tá? E fique comigo até o final, porque a última dica vai ser maravilhosa, tá? E antes da gente começar, se inscreve já no canal, porque você me ajuda bastante. Salve esse vídeo, vai lá também no meu Instagram, arroba Josiane Aliás, toda a minha rede social tem esse nome, então é muito fácil de você me achar lá, tá bom? A primeira dica que eu eu tenho pra passar pra você é com relação ao seu nome de bill né vejam só gente se você parar pra analisar o instagram você tem dois nomes o nick que é o arroba e o nome que vai logo abaixo da sua fotografia. É interessante que esses nomes sejam diferentes. Por quê? Porque você vai ter duas opções das pessoas te acharem. Veja só o meu caso, por exemplo. O meu nick é arroba Josiane Amorim Oficial. Mas o nome que está ali na minha bio está como gestão de mídias sociais. Eu quero mudar para gestão de Instagram e YouTube, porque são duas ferramentas que eu domino. Então, quando as pessoas colocam lá no, no, na lupa né, do Instagram, busca, por exemplo, mídia social, vai aparecer o meu nome. Se ela buscar a Josiane Amorim, também vai aparecer o meu nome. Por isso que é interessante você ter duas opções, tá? Para que você tenha também duas opções para ser encontrada nas buscas, tá bom? A segunda dica, que é muito legal, é a parte do descritivo na sua bio, conte um pouco do que você faz, então ele cabe alguns caracteres, se eu não me engano 150 ou 140, não sei. Porque as regras do Instagram sempre estão mudando, né? Mas digamos lá que caiba uns 150. É interessante você escrever um pouco do que você faz. Quem é você? O que você faz? Qual é o teu propósito? Então essa é a segunda dica. É legal também é, você colocar que tipo de problema que você resolve do seu consumidor. No meu caso, por exemplo, eu auxilio infoprodutores na criação do marketing do seu produto eu faço criação de posts, tanto a arte quanto a legenda, faço edição de vídeo tanto vídeo normal como vídeo pequenininho, né? Aquele vídeo de um minuto legendado, é legal você colocar essa informação também. A terceira dica é você colocar um agrupador de link. Se você não sabe o que é um agrupador de link, ele é, um, é como se fosse um site que você vai lá e se cadastra e aí você vai ter um link só para você ir adicionando outros endereços. Por exemplo, o meu agrupador de link, ele é o Linktree. E aí é barra Josiane Amorinho Oficial. Quando você clica nele, se você entrar no meu Instagram, você vai conseguir ver, tá? Então, quando você clica nele, vai abrir uma caixinha bem interessante com vários, vários lugares ali para você clicar. Por exemplo, WhatsApp, site, os produtos que eu vendo, né? Uh, os meus produtos digitais, é, o meu Facebook e o meu Instagram. Então, ou seja, isso é chamado de agrupador de links. É importante você ter, porque o Instagram, ele só permite permite que você coloque um link ali e muitas pessoas erram colocando por exemplo aquele link comprido do whatsapp dá também para colocar um encurtador de link tá do próprio whatsapp mesmo então fica essa dica aí para você a quinta dica e aguenta aí que daqui a pouco a gente vai para a sexta dica tá que é bem legal a quinta dica é coloque o seu endereço comercial se você tem um, uma um comércio local é importante você colocar o seu endereço porque quando as pessoas fazem busca por locais o teu também pode aparecer então é bem importante você colocar o seu endereço tá e a sexta dica é bem importante também tá mas não é a mais importante a mais importante é a sétima e fique ali até o final para você saber qual é tá gente a sexta dica é você trabalhar os seus destaques muita gente não trabalha o destaque se você não sabe o que é o destaque quando você entra no Instagram tem aquelas bolinhas ali abaixo, onde as pessoas colocam nomes. Por exemplo, Lobo. quem sou eu, dicas, é, depoimentos, parcerias. Então, você pode criar vários destaques. Que aí, quando você, quando você faz stories... E você quer que um, que um stories não desapareça Você pode guardar ele lá no destaque E aí tem um limitador, né? Se eu não me engano são 100, 100 stories que você pode deixar lá Mas é interessante para as pessoas te conhecerem Então vale super a pena E a sétima dica que para mim é a mais importante É você chamar as pessoas para ação Isso é muito importante você colocar no seu Instagram O que, que isso quer dizer, Josi? Como que eu faço para chamar as pessoas para ação? Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar com o nome de call to action. Eu acho que é assim que se pronuncia. Call to action. Eu não sei. Gente, eu não sei falar inglês, tá? Mas é assim. É CTA também. É, é, um, é uma sigla que as pessoas conhecem que nada mais é do que você fazer exatamente isso aqui que eu fiz. No começo do, do vídeo, eu expliquei para vocês que eu ia contar cinco dicas, mas que a última dica era muito, muito legal. Isso faz parte também de você chamar para a ação. Você tá chamando a pessoa, a atenção da pessoa, para ela ficar até o final do vídeo, certo? E também uma outra forma de você chamar a pessoa pra a ação... É você pedir para ela compartilhar, você pedir para ela comentar, você dar um comando para essa pessoa, você mostrar para ela o que, que ela tem que fazer. Isso se chama call to action. Então, é importante você fazer isso, porque senão as pessoas não vão curtir, elas não vão comentar, não vão compartilhar. Por quê? Porque você não está pedindo, entende? Então, às vezes, só uma mudança de linguagem já vai fazer com que as pessoas comecem a compartilhar mais o seu conteúdo, comecem a engajar muito mais com você, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Daqui a pouco eu vou começar a colocar mais conteúdo aqui pra vocês, porque essa é a minha função, é ajudar você cada vez mais e aqui na rede social, tá bom? No online, pra que você se torne cada vez mais conhecida, pra que você se torne cada vez mais conhecido. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba Josiane Amorinho Oficial. Eu tô lá direto e lá no Instagram é muito mais fácil eu responder as mensagens de vocês, né? Porque ele fica direto, a gente fica o tempo todo no Instagram, a verdade é essa, né? Então, se você quiser falar comigo, vai lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!